Hoje eu estou aqui em Cristais Paulista, dia 4. Hoje é 4? 4 de agosto, é. 2022. É. Conhecendo o Paçoca. Por que é. que é Paçoca? É, por causa é do Soca do Corinthians, assim. Salão do Soca do Corinthians, jogar bola. Eu joguei no Paraná, sabe? Muito tempo. Aí eu vim jogar no Jandai do Sul, né? Joguei lá em Itambé, Pia de Maringá, tá? Lá em Maringá e aí vim jogar no Jandai do Sul. Eles ficaram comigo na ficou com medo de mim na bola, sabe? Falaram que era o Sócrates, do Corinthians, sabe? Ele queria dar garantia para nós, sabe? O senhor jogava e, mesmo, é? o senhor jogava a bola mesmo? Jogava. Bom, bom dia. Jogava Chega só, só aqui, ó. Olhando para cá. Agora, que posição que o senhor jogava? Jogava dos dois lados, sabe? Sim, nas duas pernas, sabe? Meio de campo e lateral à direita. E o senhor, o senhor jogou em que time mais? Eu joguei em é, amadore. Amador? Amador, lá no Paraná. Que cidade lá do Paraná? É, Bom Sucesso. Quem viu falar Bom Sucesso? de Jandário do Sul. Jandal do Sul, é Praia de Jandar do Sul, Bom Sucesso. Como que é o seu nome mesmo? Geraldo. Geraldo de quê? Geraldo Dias Martins. Você é natural de onde? Sou de é, Lajinha. Quem viu falar Lajinha? Aonde que é? Tá a frente de mantena Você ouviu falar mantena? Sei. Tem mantena, tem ariado, sabe? Tá? Laginha Laginha do chalé? É do chalé, é, eu sou de lá, viu? Seu <risos> porcaria, eu também sou de laginha, <risos> é laginha eu sou. É. Eu sou de laginha A minha madrinha tá em Belo Horizonte, só. Minha madrinha, ela, ela faz foto Lá em Belo Horizonte, a praia Santos, ó. Nasceu aparecida, sabe? Ô oh, oh, oh, Geraldo, quem é que é o seu pai? Meu pai morreu, tio. Como que chamava? Zé Martim. E a sua mãe? Judite. Esse Martim Seus era ariado ali? Mutunzinho? É, ariado, mutum. Você conheceu o mutum? Conheço, <risos> é. <risos> Ô Geraldo, você é da minha terra. <risos> é, você é da terra do senhor. <risos> você nasceu dentro de lajinha ou não? Ou... ariado. Ariado. É, você conheceu o Álvaro Dias? Conheci, filho. <risos> Eu ia buscar leite lá, filho. Eu tinha um fazendão assim, ó, na, que, no caminho de para a Lajinha. Você conheceu Durval Dias? Sou Durval, conheci. Durval tudo. Leite? Durval Leite, conhecia. Então você conheceu o Eugênio Rosa? Conheci, ó, Meu tio também. Como que meu, já? Meu tio tinha uma fazenda, tem uma fazenda lá, esqueci o nome dele. É João. No dia uhum. João. Então, 900 aqui lá. Ô, oh, oh, oh, Geraldo, me fala o nome do seu pai. Você já falou aqui, mas vamos José ver. Martinho. José Batinho. José E a José sua Martinho. mãe? Judite Monteira. João Monteira. Quem era. É, os seus irmãos? Quem são os seus irmãos? Meus irmãos eram Jipinho, Gipim. É, Gilso E. e Bartão. Sebastião. E José. Irmãs. Minha tem Francisca, irmã tem Francisca e tem Neuza, Neuza. É. ela está lá em Paraíso. Lá em Paraíso? É. Esse cara aqui, Caduri, <risos> é meu conterrâneo, lá de Lagia, Ai, tá bem, você né? vai ouvir a história dele você vai ficar encantado, é. porque a cidade dele é uma cidade muito importante. É onde que eu nasci. Porque isso que ficou importante. Vocês dois é. É, ué. É, é, é ele conhece que o pessoal sim. que eu conheço lá. Certo? Que coisa boa. Tá, que cara? coisa boa. Sim. E eu vou conversar e vou tirar muita coisa boa aqui hoje. Tira, sim. Certo? Tira e manda pra nós lá. Tá? Vou mandar. Depois você vai ver. Esse aqui é o nosso vendedor de verduras. Ele tá vendendo as faces, deu problema na é. coluna, sabe? É. Estourou a coluna. Filho. Não é é ganha mais. É, É. Uhum. é. é. Obrigado. É. <risos> Ó, deixou. Eu... Ó, oh, foi muito bom. Tô de bom, Deus abençoe, viu? Vou tirar boas histórias dele aqui. Falou. Gente, Cristais Paulista. Você tem quantos anos que você mora aqui, Cristais? Tenho mais de 50 anos, filho. Ué, eu vim lá de Paraíso pra cá, sabe? Não, mas quantos anos você tem de vida? Estou com 73. 73? 73. Como é que você saiu de lagia? Eu saí, de, eu saí de lá e fui pro Maringá, fui lá pé de Maringá. sabe? Como que chamava lá? É, São Pedro de Vaí Você foi no caminhão do Braz Florindo? É, do Braz, sim. <risos> Ele comprou um caminhão novo, falou assim, eu vou levar a turma, vou levar os iludidos e trazer o arrependido. Aí cheguei no Paraná, né? Falei assim, oh, senhor Geraldo, você vai querer. Você vai querer voltar para trás, você tá arrependido? Cheguei no buracão assim, rapaz. Né? No buracão, eu desanimei da cidade, eu desanimei. Cafezal, café, é tão bonito, Paraná, sabe? Eu falei assim, agora, e agora para mim voltar para trás? Ele não tinha dinheiro para dar pra sair mais, voltar para trás. Vou né? voltar para trás lá para o estado meu. Sabe? Você foi com quem? Eu esqueci. Pro o Paraná. Eu, eu, não, fui no os... pau de Arara. Eu sei, mas você foi com seu pai ou não? Meu pai, minha mãe, morreu tudo. Já. Irmãos do seu pai, quem foram são? Tá, morreu também, tá, ficou em Espírito Santo, sabe? E a mãe? A mãe morreu aqui, sabe? Meu pai morreu aqui, cruzei pra cá e morreu tudo aqui. Irmãos do seu pai que ficou no Paraná, quem ficou no Paraná? O irmão do meu pai ficou em Espírito Santo, lá na Pé Laginha, sabe? Espírito Santo é perto de Lajinha, então você foi lá pra Baixo Guandu, é. Colatina... É lá Piatim, né? Fui, Piatinho. Fiquei por ali... <risos> você saiu com que idade de lá? Saí com 12 anos, filho. 12 anos? Com 12 anos eu fui para o Paraná. Com 8 anos comecei a trabalhar na roça, de puxar enxada, Por isso que eu estourei a coluna. É dor, rapaz. Uma dor, rapaz. Então você não aprendeu a tirar leite? Aprendi, não. Só, só capinar, filho. Só capinar? Só capinar. Meu pai pegou uma, uma, uns cafés lá no Espírito Santo, pra poder tocar de aneia sabe? chegou no fim ficou tudo para lá, ó. o café. Cunhamos o café, limpou, deu pura broca. Era broca naquela época, broca né? Dela. É. é. Hoje não tem mais história de broca não, né? Tem, aqui não tem não, por causa do veneno, né? Ven... Era não passava veneno, né? Não passava veneno. É. Em, em que lugar que vocês plantaram café lá? Laranja da Terra. Então na dos eríngeos, lá. é da terra do Zeringe lá? É, do Zeringe lá, filho. Esse ovião. É. <risos> Esse ovião não A Ademar Eringe, o senhor conheceu? Conheci, É Ela andava aí fora tudo. Pequiá, o senhor falou pequiar, né? Eu conheço, é. Um pequiá lá, Durandé. Eu fazia compra lá, filho. Compra de roupa, sabe? Tá? Durandé era a região bonita ali dos Miranda, né? É, é, dos Miranda, é. Lá tinha um engenho de mulher que eu fazia pinga, ó. Fazia <risos> um tambor de pinga assim, da mesa, sabe, Mas, pros, pros, pros, pros amigos mesmo, sabe? É. Chegava assim, tinha aqueles copinhos de, de coco assim, ó, né, copinho de coco. Né? A turma chegava, ficava dentro. e tinha aquela pinguela assim, ó. Você sabe aquela pinguela de arame? Sim. Para atravessar, pro lado de lá. E eu eu, eu eu bebi, achei gostoso, rapaz. Bebi, bebi demais e passei de quatro pés. Ri pra sua ponte, para não cair dentro. E pro lado da ponte tinha o frevedor, coador pessoal, tá? É. Que puxa a gente. Né? É, eu passei de quatro pés que nem um cachorro, rapaz. Com medo danado <risos> com medo de, de cair. Eu já li a imagem, ó. Você lembra do acidente que houve lá com o caminhão que matou umas pessoas? Ah, lembro de tudo, vi? Não lembro, não. Você saiu novo do Brás Florindo, é, que, que mata 15. Que, que... Caiu dentro d'água, filho. Caiu dentro d'água. Caiu dentro água. A, a lona. É, é, é, a lona você fez assim, eu fui lá, filho. Aí entupiu toda a água, assim, ó. O rio entupiu. Aí o caminhão caiu por lá de cima, entupiu tudo e ficou tudo um enterrado. Tudo morto. E você depois subiu no, no caminhão de pau arado e foi parar lá no Paraná? Parar no Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. E, e estava indo para lá. O que, que você levava quando você ia para lá? Levava a rapadura? A rapadura, é, é, matava porco e tirava com farinha só. Farinha tinha muita, né? É, farinha tinha muita. Farinha de mandioca, e de mandioca milho? Tinha bastante. Você conheceu é, o Sattler? O Sattler, acho que eu conheci. Antônio Sattler, Paulo Sattler? Eu, eu conheci tudo ali. O senhor devia falar Gamboa? Gamboa é... a é fazenda Gamboa, sabe? Eu sei aonde que é, eu fui meu, lá filmar o senhor... Meu filho, meu avô meu, meu, meu tinha uma fazenda lá, sabe? Lá no Soloresso? Lourenço, é, meu avô tinha uma fazenda ali. Ele começou a pegar dinheiro demais no banco, o banco tomou, sabe? Como que tomava. chamava o seu avô? É, José Mar. É... Esqueci o nome dele... Esqueci o José Martins também. Meu tio chamava chama João Abró, sabe meu tio, de onde a fazenda, sabe, agora, do meu avô, meu tio, meu irmão foi lá de avião, sabe, pegou lá em São Paulo, foi Eu, ele o filho dele. Você voltou a Lagia depois que você saiu? Eu não voltei mais, tia. não agia dinheiro, né, só trabalhando, só trabalhando, trabalhando por a floresta, <risos> o Orestes é aqui de São Paulo. Aquilo, no Corpo, aqui, ó. É. O lado de Juricóia tem uma fazenda. O Orestes Conhece. Eu trabalhava pra ele. Me fala um pouquinho sobre Larginha. O que, que você lembra ali da. Eu conheci aqui lá tudo, o doutor Domário. Você conheceu? Conheci, mas eu. Doutor Damato, conhe... tinha o prefeito, esqueci o nome do prefeito. Ele tinha uma finca, aquele carro que tinha um peixe pra trás, sabe? Sim. Ele tinha uma finca. Você conhecia aquele carro, né? Carro antigo. Carro antigo. É, chegava na fazenda, assim, nós só ficava voando. Aonde que era a fazenda dele, do prefeito? A fazenda do prefeito era de lá de lajinha assim, ali, sabe, a fazenda dele. Tinha o doutor Damaro, sabe? Doutor Damaro. O doutor Damaro. Conhecia tudo, filho. O senhor, o senhor frequentou alguma escola lá, não? Eu não tinha jeito, filho. Eu trabalhava demais, filho. Meu pai, eles, meu pai não deixou eu estudar, sabe? Irmãos do senhor o senhor falou, né? Quem falei, é? O senhor já falou. É, meu irmão eu falei. O nome deles? Falei, o Jipim, o E-Francisco, o Bacchão. E eles não ficaram em Laginha, não? Mudando? Não, foi tudo para o Paraná. Tia. Para o Paraná? É. O meu irmão, o Francisco, veio primeiro, sabe? Aí foi lá e buscou nós nesse caminhão. <risos> nós fomos comer numa fazenda lá, para nós ir para o Paraná, sabe? Eles querem comer Chegou no fio, os macacos chegavam assim, passavam a lá dentro da, da panela, e eu fiquei manjando, sabe? E eu falei para minha mãe, minha né? mãe, eu não vou comer aqui, não. Oh, macaco metendo, destampava a panela assim, pra tirar comida, ficar com o prato ali segurando o prato, vai pra pôr com comida dentro do prato. Filho. E Como é que ele chamava macaco na época? Ela tinha um outro nome, era? Esqueci o que ele é. falava, esqueci. Tinha o um nome dos macacos lá. Ó, <risos> oh, mas que coisa boa, rapaz. Onde é que você tá morando? Eu moro em Franca. Eu moro em Franca? É. é. Mas eu tenho muita coisa de lajinha, é. muita gente de Larginha lá. Larginha, Malmirim, Rialeza. Ah. Nós trazíamos a Rialesa, o Você conheceu o Alvim, o Sô Zé Alvim, o Sô Duca Alvim? Eu conheci tudo, eu perto lá, ué. Porque eu acho que o senhor não saiu de lá com 12 anos não, o senhor estava mais velho, porque o senhor guarda tanta lembrança de lá, ué? Eu gosto ou? de tanta lembrança, eu acho que era que 18 anos parece que eu vim de lá, 18 anos. 18 anos que eu vim de lá. Fui para Paraná, arranjou uma namorada no Paraná, só bonita. Casou lá? Casei nada, filho. Sou filho até hoje. Tá tomando conta do meu pai. Meu pai e minha mãe, meu pai deu derramos, sabe? O nome dele mesmo, você falou? É. José Martins. José Martins. É. E a sua mãe? Judite Monteira. Monteira? Você é. conheceu o irmão da sua mãe? Não conhecia não. Cê... Então você não conheceu o Corgo Rico? O Corvo Rico eu conhecia. O Mutuzinho. O Mutum, perto de Mantela? É. é. Não, mas o Mutum ali, o Mutun. o, o... E o tal de. ali tinha uns Berberts, você não lembra deles não? Eu lembro desse tudo, eu ando para fui todo de pé assim, ó. Primeiro não tinha. Tinha Eu um, um, um, um... Tava de gostosão. Um, você podia tirar esse, e, essa, esse, essa, esse capuz seu pro pessoal conhecer quem é você. É. Aí, é... ó. Aí fala assim, aí ó, agora eu tô vendo a cara, a afeição a a sua, cabeça, cabeça branca. branca. Eu sei que é o um cabeça, branca. cabeça Branca Lá de Lajinha, do Chalé. Mantena, Ma é. Corgo Rico. Corgo Rico. Corgo Rico. É. Você está falando man Mantena, mas Mantena é muito mais longe. É longe. Você não minha... morou em Mantena? Não, eu passava, minha avó morava lá, pra perto. Você conheceu os Malls lá em Mantena? Eu conheci tudo de lá no Mantena, filho. Morava, andava lá tudo de pé, eu vinha eu de, de Espírito Santo, eu ia lá lajinha de pé, filho. Não, mas ali, Laranja da Terra é Espírito Santo. Eu morei em Laranja da Terra. É, sabe? Laranja da Terra. É, aí vim do Oriado, morei em Laranja da Terra. De laranja da Terra, eu fui para vencer o Estado, sabe fui para o Espírito Santo. Você morou na terra de quem lá na época? Esqueci o nome, Osmar Eringe. Osmar, Osmar Eringes. E tem uma fazenda assim, tudo coitado assim, por fora só. Tudo de letreto por fora só. Os mareirinhos. Os mareirinhos. E os Fortunato? Tinha os Fortunato também, né? Mas lá não passava não, só passava meio por fora. Por isso que eu chava da braba lá de. <risos> fui roubar laranja lá, sabe? Aonde você foi roubar laranja? Lá nesse lá na fazenda lá, sabe? Roubar laranja, coisa, sabe? Coisa rapaz. Os cachorros de lá, o, o, o, o, o papagaio, rapaz, gritando, sabe? Oh, tem gente roubando laranja e pegando manga. É, rapaz, o cachorrado montou em Riba. De lá do dedo da gente, rapaz? É, o papagaio, o papagaio. Ele, ele, né? Ele xinga a gente é. também, que lá xinga. É. É. É igual a piada, é fazer cuidado com, com o rex <risos> Cuidado com o rex é, Aí o cara falou assim, não, tem um papagaio lá, você tem que... eu Não tenho medo de papagaio, mas o papagaio estumava os cachorros Estumam, na gente, Como é que ele pode estumar? Com a língua, né, rapaz? Acostuma, né? <risos> pega, pega, né? pega! Mas subia no pé de um manga, rapaz, e o cachorro ficavam por Eita, lagiense, isso aqui é meu conterrâneo Lá da minha terra, eu estou aqui em Cristais Paulista. que rua que é essa daqui? Eu sei não, você não sabe. É, você mora aqui há quantos anos? Aqui você vendeu, vendeu verdura e tem o nome de paçoca, né? É, paçoca. É, fica aqui, aqui assim mais atrás aqui, só para eu ver que tá batendo o sol. Aqui, Patrão, não, na frente, lá. Lá na frente. Aí, Depois você vai ver essa história. Pode ficar, né? O Paçoca. Você ficou solteiro, não casou? solteiro, minha mãe deixou casar, né? Eu não deixou casar? Você também não arranjou uma doida? Não, arranjei, arranjei. Arranjou namorado? Arranjei. O Você namorado. não dançava? Arranjei o namorado. Eu. Você não. Ali tinha uns evangélicos ali na. O Eugênio Rosa era evangélico, né? Era é, evangélico, é. Você conheceu o Eugênio Rosa, meu? Conhecia. O Álvaro Dias? Álvaro Dias. Álvaro meu tio. É. O meu tio era coisa, ó. O meu tio de... é. coisava? Ele... Tá pegando o sol aqui, eu queria ele que você era... ficasse mais pra trás um o pouquinho. Meu tia... Fica mais pra trás, que eu vou tirar é. a câmera aqui pra. Aí, ó. O meu tio era coisa, sabe? Era o quê? Ele... ele pegava e peitava, matava os outros, porque se eu passar a dever pro outro, eu ia lá e pegava seu empreitado, sabe? Como que ele chamava? Zé Fagundia. Você falar. Você fica falando assim depois assim, ah, matar eles encaram os filho. É. Eles Aonde que eles mataram eles? Lá em Lajinha. Lá em Lajinha, Lajinha mesmo? Lá em Mutum. Mutum não podia ir lá brabo, não, porque lá eles Eu falavam que lá, lá não, lá não tinha também. gente brabo. Ele é, virou brabo também, viu? É, uhum. ficar tudo brabo lá. E matava os é. outros. Eu estou aqui tentando Eu falar muito. aqui. Ô Paçoca, Ronaldo, meu nome. É, Eu sou filho do Paulo Sartre. Paulo Neto do Antônio Sacre. Tem Pare... fazenda, né? É, lá. E depois nós vamos conversar mais. Tem fazenda em... que perto? Não, lá em Larginha. Ah, lá em Lajinha. É, mas eu moro em Franca. Ah, em Franca. Minha avó tinha fazenda, também, lá o banco tomou. É. é. O, o, o banco <risos> emprestava dinheiro e depois ficava com a fazenda, né? É, guinchava a fazenda para trás. É. Aí, ó. Mas que coisa boa Conheceu o Paçoca Minha avó foi pegada no mato Essa você não conheceu não Minha avó? É Conhecia Como é que ela é chamava? Topa? <risos> Bau Eu esqueci o nome da minha avó, pai. Tinha uma chamada Zé Fina Foi pegada no mato, tá Minha avó O José Antônio Porcaro. Eu estou aqui conversando com um Lagiense e eu não esperava conhecê-lo e, e eu fiquei surpreso quando ele falou que é de Laginha. E aí você coloca isso aí talvez até alguém que vai lembrar o nome dele aí no nosso grupo da Laginha, prefeitura aí do. O seu nome completo é? Geraldo Dias Martins. Geraldo Dias Martins viveu ali no aliado, Arinhado, Arinhado nome é Lajinha. Laranja da Terra? Laranja Não. da Terra. Você chegou a morar em Laranja Não da Terra? moro é em Laranja da Terra, tinha uma igreja assim, nós vi tudo na igreja. A igreja presbiteriana? É. Eríngea, <risos> Do Zerinja lá? Dos é nós vi lá. Aí, ó. E tá aqui morando em Cristais Pauls. <risos> pertinho de França. Eu fiquei contente de conhecer você. Agora eu fiquei isso com você falando. Não tem filho. Você ficou só cuidando dos pais, agora ficou solteiro. É, fiquei solteirão. É. Mas a melhor coisa que tem. Você está falando do doutor Adamário. Você conheceu o doutor Adamário? Conheci, ué. Conheci o doutor Damário. Você conheceu o filho dele? Conheci, mas esqueci o nome dele, né? Robertinho? É, Robertinho. E o Atlas? Eu quase morri, filho, lá. É meu? Deu, deu aquela... Aquele bicho que é cabinudo que dá na gente, sabe? Bicha, bicha. Você me fala... É, comi é... coco pra te sair tudo, filho. Coco, coco, coco com, com vinho, vinho branco, sabe? Tá? Minha avó, minha avó falou assim, não dá coco com vinho branco pra ele, é relado pra, pra sair as bichas dele. Solitária, sabe? Solitária, a lombriga. <risos> e aí aí o negócio saiu cumprida mesmo? Saiu cumprida, senhor. Saiu tudo, quase tudo. A mulher falou assim, não pode sair tudo não, porque você morre. A gente tem que ter um casal, né? É. Se sai tudo, aí morre. Não tem nada para comer, né? É. E você devia estar magro nessa época? Ela estava magrinha, quase morri, quase fui pro velório. Foi lá jinha, Lajinha. Só na Lajinha que te levava os mortos, sabe? O se eu, senhor eu lembra, eu cavalizava um, um. passou um boiadeiro assim, sabe? Na, na, na, na serra lá que lá, sabe? Passou uma boiadeira, tocando boiada, e, e o camarada o moleque entrou no, no meio do mato, no meio do mato, achou o dinheiro desse gome. E pegou o dinheiro e voltou para trás, e lá e voltou até pouco boiadeiro, o boiadeiro voltou, e tinha uma turma quebando assim no ar da serra. Quebrou pedra, as pedras, esse quebrador de pedra desceu, matou, foi pra matar o moleque, tá? O boiadeiro, deu um negócio no boiadeiro, o boiadeiro foi pra trás, tá? Ele tá aqui, quase acabando de matar o moleque, Pegar esse moleque, pôs na, na, no, no, no, no cavalo dele, tá? levou Levou pra laginha esse boiadeiro. Chegou lá, virou santo. Você viu falar? Não. Lá, lá, tá, tá lá em Lajinha, filho, esse santo. Aí passou assim, o ônibus que eu falei para o senhor, eu puxava a agenda, sabe? Eu falei assim, vamos em Lajinha ver esse menino que, que os quebradores de pedra matou. Ele queria pegar o dinheiro do moleque, do boiadeiro, sabe? Aí nós foi na Lajinha, estava tá, tudo esquincado assim, que nem aquele nem que, que é santo que sai sangue, assim, sabe? Uhum. Amarrado assim, amarrado por o meio, é, o moleque virou santo. É. O Sr. Geraldo, o senhor viajou de Lajinha até o Paraná. No caminhão. No caminhão de Lajinha? Não, lá de, não, de, lá de como é, Laranja da Terra, vi. Laranja da Terra. Laranja da Terra. E o caminhão era de quem? O caminhão era do senhor que o senhor falou aí, dos do do Florinda lá. Braz Florindo? Braz Florindo era. Era ele que ia dirigindo Eu, ou. O filho dele? Era dois tinha que ser dois né? O Valtinho? O Valtinho, é. É. Eu conhecia tudo lá, ué. Eles são meio parentes meus. É, eles um meio parente, Eu... é parente. Aqueles florindo. É. O senhor não conheceu o Iuna, não? Iuna? Eu não saí de lá, ué. Nós limparam café numa máquina velha. For... Aqueles fortinhos velhos, sabe? Maca de café de quem? Maca de... do... do Osmar e Rixe. Os marerínges? É, dos erínges lá. Sabe? E levava para Iuna? Levava, levava para Iuna para poder depositar lá no, no depósito. Sabe? Ali tinha uma jardineira que passava ali, o um ônibus ali, que passava, fazia lagia e Iuna ou não? Tinha um ônibus que passava estrada de chão, né? Estrada de, de e, chão? tinha uma água assim para frente de casa, descia assim, uma água, nós via, beber água lá, sabe? só para pegar na, na, nas coisas dos ônibus, na, na, na escada? É. Os ônibus tinha, que a jardineira tinha uma escada para trás. Né? A escada era para colocar as balas lá Tava em cima? Em cima né? é. É, nós, ia pra, nós não tinha dinheiro poder andar de ônibus, né? Nós esperávamos que ele chegava ali naquela água lá ela parava, é. sabe? As molecada me vergonha. Travava é. pedra para ela parar, para poder o camarada tirar, só, Os motoristas tiravam. Aí nós e Ficava lá em cima, lá. Fica lá em cima, lá. Aí quando... quando Pra pegar, pegar a gente, aí nem dizia, sabe? <risos> não sabia onde que ia pegar a gente. É, passando na fazenda pegando gente, né? Pra levar é. a cidade, fazer compra, né? Paçoca. <risos> Paçoca aqui contando história da minha cidade. Larginha. Quem colocou esse apelido na de Paçoca? É lá no Paraná. Ah, você já veio com esse apelido de lá? É lá do Paraná. Meu nome é Geraldo, né? É Geraldo. É. E todo mundo aqui conhece você de Paçoca. Nem sabe meu nome. Pagacei <risos> oh. minha perna tudo aqui, ó. Com o quê? Ó, eu... Bola assim, ó. Aí, ah, você tá, tá falando que era bom de bola, mas você era bom de bola mesmo Aí, não? Eu passo assim, ó, fazer fila, que não é soca. Você não oh. falando só? Já. Lá do, lá do Ribeirão? Sim. <risos> lá em Larginha você jogava bola, naquela né? época lá? lá, lá, lá senhor, não. Eu jogava bola de fazenda só, é. bola de fazenda. Quem é que era o time lá que você participava? Eu já tinha bastante time de, das fazendas, né? Nós vinha disputar bola só, tornei só. <risos> Meu irmão era goleira. Como é que ele chamava? Francisco. Francisco de quê? O apelido dele? O apelido dele é Gipinho. Gipinho? É. E você jogava ali na Laranja da Terra? Laranja da Terra, areado Ariado? É. Ariado, Quenté. Ter... E nos Fagundes? Nos Fagundes, lá no Jacarapoto. Ah, onde que era? Os Correia? É lá nos Correia, no, no recanto, assim, sabe? Tinha um fazendeiro. No... Barra Azul? É, depois ia aposta tudo, velho. São Domingo. São Domingo. É. E na da Pedra Queimada? Ah, é, na Pedra, -que... pedra Torta. Pedra Torta é lá no. <risos> é. Meu tio que eu fazia, eu fazia lá, fez, eu ia fazer uma fazenda lá, ele arranjou seis mulheres, meu tio. Como que eu chamava? Eu esqueci o nome dela. Eu estava lembrando de meu irmão. Meu irmão foi lá, falei, vai lá na casa de, minha, de nossa tia. Você não deu prazo para pra mim lá na casa. Disso. Na fazenda. Nós sempre tinha muito de meu monjola. munjola. É. Monjola. A minha avó fazia, fazia bolo de lauruta. Araruta? A lauruta, minha avó, filha. Minha avó, ela, ela pegava uma polenta assim, para no prato, assim, só jogava para arriba. E pegava. Minha avó era início, né? Cadê o um bicho? Eu falei assim: eu vou, você vai deixar nossa comida cair no chão, vó, Não, não cai não, filho. Aqui a apulento, ó, ó, jogar lá em cima. Né? Aqui não girava dentro do praça, ó. É, é. Pra já... menino era uma festa, né? <risos> <risos> é, Pra menino era uma festa. Você deve ter comido muita taioba lá? É, taioba, inhame. Couve? Couve. Comia bastante O couve lá. era mais chique, é, né? Eu gostava de caioba, aquele dedo de caioba, tá? É, e âme. Coisa que, Como é que eu, é? Torresmo. Torresmo. Com uma de barriga assim. <risos> O pessoal não está acostumado, hein? Não é acostumado. Feijão preto, nós comíamos só feijão preto aqui, nós víamos comer feijão branco. Né? É, é mesmo, o pessoal só usava feijão preto. Só feijão preto. É. Era difícil, mas não devia fazer copo lá na rua. Mas, Mas tinha, naquela época tinha o milho branco, né? Eu tinha o um milho branco, fazia quilherinha, sabe? Quirela? Quirela de milho, é. Canjiquinha? Canjiquinha, é. Misturava, misturava o milho de quilherba, rapaz. É, dava um ensopado Você bom. Dava um ensopado bom. O <risos> nenê cagava longe, jogava longe. <risos> Despachava o negócio dele. Sim, a barriga doía e corria, é. pro, mar, corria é. pro mar. Corria pro mar. Corria <risos> pro mar. Então já não tinha mais as lombrigas, né? Não tinha lombriga, aqui tinha sumido. É isso aí. Eu estava trabalhando lá em Paulina, lá em Paulina, lá, aí começou a doer meu tempo, sabe? Eu subi e falei assim, tio, você não vai aguentar trabalhar mais não. Você fica aqui que eu vou lá pegar o trator. Eu fui lá pegar o trator e tirou aquele negócio do, sabe? Da, da bateria do trator, sabe? Sim. Pôs assim o algodão e pôs dentro do quente. Pagou na hora que a solução? A solução é. Eu Bater. Bom, eu vou, você vai parar, vai parar de sofrer agora. Mas você não tem mais dente, não tem? Ah, que é tudo, Dá um eu... sorriso aí. ó. Ah, é. aí. Ah. Ah, é. E em cima não tem não? Não tem não. Eu pus dentadura, mas não costumei. Estava machucando demais, já voava longe. Então sabia. como é que você come o torresmo hoje? Mas agora eu como meio de feijão só. É, tem que.. Friterio, misturar mais feijão e. A macia aí, a ele, macia, é. E assim, você não come moela de galinha mais não então? Não como não, nem chupacana. Com moela de galinha você tem que ir mordendo que ela devagarinho é dura, e depois você tem que ir a, ajeitando para ela descer de comprido. Né? <risos> descer de comprido. Se ela descer atravessada ela né, é. engasca. Ó, é. oh, foi um prazer. Eu vou apertar a mão aqui é. nesse laje é. da minha terra. É. Eu, você vendo aí o, vi, o vídeo primeiro, você viu que eu fui falando de algum nome e ele foi recordando de pessoas aí da nossa lajinha. E o doutor Adamara é. que marcou a vida dele. O doutor Adamara. É, médico. É, médico. E, e farmacêutico lá, vamos ver se você fala. Esqueci quem que era. O Sol Walter Lacerda. É, tinha bastante, né? A gente ia num e no outro. É, tinha um outro que era... Guarnaí, mas não, esse aí já é mais novo, né? Já é mais novo, é. O senhor... Tinha um outro... Eu ia levar milho muito para fazer fubá, sabe, lá, lá, lá na Aranha da Terra, sabe? Aranha da Terra. terra. É, lá tinha o um farmacêutico, ele que cuidava de nós, sabe? Como é que ele chamava? Eu esqueci o fome de... Muito tempo, né? Muito não tempo. Esquece, não. Ele tá com 74 anos. 73. 73. É. Você é nascido em mil? Em mil e.. Acho que é quarenta e pouco. Você tá? não tem documento aí, não? Está lá em casa. Está na sacada. É. Bora aqui em Cristais. Eu vou, aqui. eu vou ler, eu vou publicar esse vídeo. Depois se qual, qualquer comentário aí, pode fazer no vídeo. E se tiver alguma coisa é de. Perguntar para ele alguma coisa, eu, eu venho aqui em Cristais Paulista e entrevisto ele Diz de que novo. que vou ter coisa, vai ter que tocar a identidade, filho, falar. É. Mas é isso Não preciso você... mais, não, né? Não, você está com 74. 73, é. 73, estou querendo aumentar a sua idade. <risos> não precisa mais... a identidade, não, né? não, acho que não. Ó, um abraço para você, fica é, com Deus. É. Amém. Amém. Um abração, é. eu, assim, eu vou andar aqui que eu acho um lado da minha